A minha infância inteira eu vivi uma dualidade A separação Traumas Acho que é a realidade de muitos E esse álbum veio com a intenção justamente de Passar uma sensação de alívio pra aqueles que precisam ouvir essa mensagem Daí veio o esporgo Eu precisava botar isso pra fora, eu não aguentava mais velho Não aguentava mais viver com essas verdades entaladas na minha garganta No meu estômago Sacou? Tudo intriga na cabeça me dá náusea Como volta aquela vibe tropicalia. Me pergunto todo dia como me esquiva das dores Que o passado me atormenta já tem vários anos Minha família quase nunca me abraçou na pura Sinto o cheiro do rancor que sempre predomina Vou fingir que tudo segue meditando cura Enquanto a densidade lembra uma carne piscina. Não consigo colocar meu foco em uma vibração Pode ser déficit de atenção Ou talvez os traumas me pressiona na vigília Pra não ter que conviver com o ódio da separação Tem dificuldade de voltar pra fora Minha mecânica é egocêntrica não colabora Eu sou do tipo que se vê uma cela guia Na janela pede força pra encarar o sintoma que não sai da cola Diga vida querida, porque não perdoar a ignorância do passado Me tira desse pânico, eu já tô dilacerado Isso que reflete na porra do meu trabalho Vivendo como um velho, comendo como... Velho, fumando como um velho, se foda é mais um prego Agora tão tô frustrado, porque o foco é passado E é meu desejo mais profundo é a sensação de estar ali perto Basta pra subir na superfície Meu pai se acha o cara e tá vivendo na mesmice Com dinheiro na conta eu faço mais que paga quanto consumo É minha bengala pra acabar da apocalipse Sem parar um pesadelo que se faça um paraíso Comecei a sentir ódio, mano, é disso que eu preciso Me abraçar no demônio que habita mais neurônios Porque se eu brigar com eles, eu me afoga nessas crises yeah. Tive que recusar. Convite pra ter vida que tu sempre quis viver no crime. Não ouvi minha coroa chorar. Pensando que ela veio de errado pra me ver vivendo nisso. Nunca mais. Não posso pensar só nos meus problemas porque todo mundo tem algo. Tô tô, tô, tô pensando no copo mexer meu mano Nos casos na bala de mil Na prova de fogo ele estava de novo na pista sem medo meu mano Família não é sempre de sangue, isso é papo de dano cê nunca vai entender meu mano Nós é espaçoso porque tá brilhando muito Mesmo se nós só fica de cano Passa de falta só que hoje eu não preciso Me acostumei a pá, mas ele nunca enxergou isso meu lugar aqui vai falar palavras de três Você me matei, mas eu não mais rei Mas eu no meu corpo Bola de coli de bag, de colisão da galá Vamos fazendo com massa É, se o é melhor Eu acho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 Eu já fiz mais do que muito que falam que fazem Viver comparação é se jogar no precipício E homem, já que tem visão é se munir de coragem Porra, virem a página do livro Que diz que não tem caráter na mente de um ambicioso Quando eu era bivete sonhava com vários poucos Hoje necessito disso pra não enforcar o pescoço Ridicularizado na minha juventude Hoje o mesmo cara implora atenção na DM Não quero ser arrogante, muito menos útil Mas as bosta que eu ouvia me fez enxergar com os olhos de quem No quarto sufocado, chorando, estar no vento, No passado bagunçado, solo cresce com um Meu legado decretado é transmutar meu próprio reto Pra quem tá desmotivado, vê que nada tem segredo Peço é atenção pra própria perna Viver na solidão tem lado bom e lado merda Quer permanecer na zona de conflito logo inberna Meu vulgo é desespero minha atitude de Deus guerra Pergunta lá nas grotas que deu sangue pela música E fez o que duvidaram pra chegar no patamar que nessa cena pouco chegam, vi vários me afrontar com indireta No twitter fui ouvir as tracklist logo desapareceram Eu nunca fiz apenas por dinheiro Eu nunca fiz pra estar num camarote ou num puteiro Cercado com suas grupos sem propósito de vida Que quando cruzam com artistas se agarram no primeiro O caso de quem bota a cara tapa Enquanto os ídolos se jogam no contínuo da mesmice A vida que leva na várzea não cabe na minha carreira Você nem uma vem na casa que bala O cujo de interesseira do baile Vou ser interpretado por quem quer De drop com a bandoleira Segurando uma big pronto pra baixo Assina de candelária Dessa vez contra o sistema Não confia em polícia Muito menos em política e missa Microfone pra deputa é de Eu vou viver no meu mundinho porque o sou da preguiça ah, de start nas ideias vai até o final Só repara o retrocesso Sou veneno da luxúria camuflada Mãe, mama, por sempre tão são Cartier, agora eu gravejei. Cartier. Me vejo tão superficial. Vicial, Deu uh -uh. Derrubando cinza por onde nós passamos. Sempre me pediu pra ser ajuizado Zero tolerância pra piar com seus pais Não entrei na cena pra pagar de coitado Eu sou o que eu sou Foram-se os outros Agora gravejado nesse pulso canhoto Vou comprar uma lambu daqui uns um anos E eu não me Eu não preciso da sua aprovação pra tá no piloto Olha a qualidade da minha geladeira Há uma semana atrás eu nem podia comer Não por falta de dinheiro Sim porque essa cena peça Depois que eu mudei o rumo Só parei de absorver Eu go que go, Não quero sufoco é perturbado Ainda me chamam de louco A moda é vomitar Na letra eu guardo nesses tá que me fez de esponja nesse mar tenebroso De tsunami A vida quebra cara, parte pro tatame Pra me livrar das bad tem sabor umami Minha nega é muito cara, levo pra Miami Uma track pro dia pra não Eu dar beijame Eu sou mais do tipo lobo solitário Agora solidário, dono da matilha Eu faço com minha alma pra calar os otários Que botou empecilho, não busquei atalho no meio da trilha Muito adversário paga de família Isso é controverso pra quem disse ser filho de terreiro Que é tá de olho Pula da matilha pela minha futura filha e pela minha quadrilha Que sempre depositou Tira da cartilha, carta decisiva pra acabar com as adversidades oculta do meio do moio Quero conta milha, botar na mochila Todos esses vermes pau no cu que vive de ilusão My mama. Porque sempre tão so far away Pulso cartier, agora eu gravejei Me vejo tão superficial My mama Porque sempre tão so far away Pulso cartier, agora eu gravejei Me vejo tão superficial Visual, visual, visual. Eu vivo decidido e quando boto na cabeça Ninguém tira, abençoado com dom de pisar em ninguém Eu só faço meu nome sem visar o corre do outro Porque quando fui cretino vi que eu nunca tava bem Family em manos numa melhor condição Manos que nos tombos sempre me estenderam a mão Planos foram feitos e a colheita se aproxima a Cada transição do inverno pro verão Cartinho Manos que nos tombos sempre me estenderam a mão Cartier Manos numa melhor condição Manos que nos tombos sempre me estenderam a mão E essa ideia também é um certo fetiche de que Todo mundo que tem sofrimento psicológico, alguma psicopatologia Um mal psiquiátrico, seguramente é um sábio E que para ser sábio, um artista, você precisa ser meio louco Isso tudo é fetiche, né? Fica do calado e meia multidão de sentimentos tóxicos. O medo me distorce. Eu vivo louco como ópio. Me machuco sem querer, mal consigo caminhar. Sinto os ossos decompondo. Vem se há tempo de mudar. O fracasso desce a e causa regurgitação. Vai caralzo unido afora. Me segurei no portão. Ao entrar no carro de um desconhecido, me lembrei que um vírus desafortunado pode estar no meu pulmão. Falo tanto de ser grato, mas não ando praticando emoções que tomam conta. E na real, sigo cagando. Tem um anjo ao lado esquerdo que me pede pra ser forte. Tem um diabo ao lado oposto. Que tá dissertando a morte 24 horas por dia, me agarrando nessas válvulas. Irida da minha alma, quer provar que tá com mácula. Entendi que tem problema. Eu não sou retardado, como vou calar as dúvidas olhando pro passado? Brigas internas, caos do garefeito, dificulta inspiração, simplicidade. Achar sua paz dentro da bipolaridade. Falta voz, eu quero gritar mais que todos pra encarar os obsessores. Eu posso me afogar no lodo, eu luto mesmo. Dou minha cara sem forçar, que eu sou simpático. Enfatizo enfermidade, todos somos psicóticos. Really? Se afronta plebe, rima explode, seu cefálico. Entendo o walk dead que e se entrega pros narcóticos Sem Ninguém, não Mesmo minhas metáforas eu te aponto exemplo prático Uma dose pronta pra explodir a cabeça do inocente É o que se passa na cabeça de um ser depressivo apático Emoções que te destroem fazendo do corpo doente Seja bem-vindo a essa náusea Essa análise tem explicação Tudo tem explicação alimentar hoje é difícil. Somos fruto. Tem coragem pra chegar o que tá na volta Não tem forma de escutar o que fala após o interior Onde não tem controle do seu próprio pensamento Não tem bem, está aqui duro na tenura do vigor É o final do cosmos sendo preservado Quem sofreu se estraga, estagnou o pecado Desertou o passado nesse umbral dobrado Pela escuridão tombou contaminado Eu me chapei além das introspecções diárias Vida é só um verso de um livro complexo Na biblioteca da alma espiritual de metamorfose ambulante É que os processos de limpeza já são mais que necessários Perdão, vou perdoar quem já fez parte do meu karma Contemplando a imensidão do amor na terra das palavras Essas suas palavras com a treina do exagero Na terrena sua ganância que faz rótulo é de branco Veja aquele que transmuta seu trajeto na labuta Com os degraus intermináveis, uma escada pra colônia Fumo vários cheios de amônia, já que o fruto é proibido Com por porcento de sua seiva eu já derruba Babilônia O coração grita que ela atrapalha minha amplitude interligada aos rádios hey, vitalidade, amparou com o mundo real Vou vomitar meus sentimentos pra poder escapar do lugar não tem coragem pra chegar o que tá na volta Não tem forma de escutar o que fala a voz do interior Onde não tem controle do seu próprio pensamento Não tem bem, está aqui duro na tenura do vigor É o final do cosmos sendo preservado Quem sofreu se estraga, estagnou o pecado, desertou o passado esse umbral dobrado pela escuridão, tomou contaminado. Ambiciosamente no sereno da madruga, eu chego firme com dois pela porta desse matagal. Vislumbre de conceito estragando o um monumento que eu enxergo através da fumaça do meu parafuso. Tem 9 MAC-10, calibre 12, uma cartucho bem mocado ao lado, escondido embaixo do meu colchão. A tremedeira veio do um. Terrível, mas terrível, tá macetando a inveja. Fazendo sucesso, sem ter o Wikipedia. Nós que vem da lama com sangue na mão. Vocês são a própria score, e nós não faz nem média. Meta de conceito: vários bumblebee amarelando a cena como de costume. Se cê quer conforto no fone de ouvido, vai sair mordido. Ouvindo meu cardume, é um brau. Vários mano, firmeza que nunca lidou com isso, e hoje só vê o caos. De geração em geração passando pela sombra de momento achando normal Traz tudo o que cê quer de mim e me diga se supriu a sua riqueza Faz tudo o que você quer fazer e me conte se clareou sua certeza Vivendo no meu paraíso eu suplico que me deem muita clareza Pra seguir no rumo sem ter contramão e não alimentar a fraqueza Caneta no essa parte dizendo ok devido ao momento Espero que vocês nunca sintam de olhar no olho do seu mano e não enxergar ele lá dentro O coletivo vem no ponto de visão Sem divisão Porque quando o homem se separa Vira guerra é preventiva A carta para o desencarne Sonhei que naveguei na solidão Leve solto com a harmonia de um futuro brilhante Descartei algumas possibilidades que me fariam voar vai dizer que é verdade Causa e consequência do meu ego, sangue suga Sempre atrás da orelha, pula quatro ou cinco pulga Arrependimento, passageiro, guim suga Vale da guaspede, vou me afogar no mundo Espiritualidade tem dois lados da moeda Fingimento sempre escapa, sem via é de regra Ocorreu mudança onde entrega por inteiro Faço o que eu companho, mas não faço o que eu faço sou mais um guerreiro em busca de conhecimento Convivendo com a tormenta que habita minhas profundezas Procuro o guerreiro pra me promover sustento Joga fé que te segura quando as Ei, canta cai na mesa Faço do meu pensamento, escudo espada Aumente, oh, assume de gueto, mente blindada Tô me nessa luta, sei que a vida é curta Mas também é eterna, ao mesmo tempo o tempo não para Programado pra viver, luta Os demônios peço força pra exorcizar o inimigo quer me ver, tombar. Só lamento, mas vai se decepcionar Preto quer eu quero cheira. O rap é minha trincheira. Na track tinha uma guerreira Sem break, testi moleque Na quebrado back, click, click, click, clack, clac, clac. Não é brincadeira Renasci quando vi que caí, não era o fim Era assim, necessário pra aprendizado Já senti que morri, mas ali percebi Que a luz no fim do túnel era eu tem que ser tempo ruim Vai passar que nem uma tempestade de verão. Chora agora mais vim te dizer que não é o fim. Tá perdido às vezes, é parte da direção. Eu não sigo nenhum guru, bato o padrão indo. Pois a força que me guia tá muito além. Não sigo livro nenhum, vou na fé. como o livro da vida tá escrito na própria vida, mesmo. Tudo que eu não quero é ter medo de viver. Fica aprisionado no que vai acontecer. Volto pra ter foco no que eu posso fazer. Não desesperar com o que ainda vai acontecer. Pois bem, sei que existe algo além. Que deseja o meu bem. Um plano divino tem, mas ele não é refém. Na nossa vontade, yeah, yeah. nem tudo vai dar certo Mas no final tudo se acerta Agradeço toda vez que me livraram de uma nova seta Agradeço o livramento pelos dias de tormento Foram apenas momentos mas o que o um sofrimento Virou um ensinamento Eu quero celebrar o que o divino fez em mim a melhor versão da vida que ele sempre quis E eu peço perdão por dias de ingratidão Eu agradeço a missão por estender confiar, sua mão mas a terra vai Mama purgatório é passageiro vida leve sem temer o medo que me toma. 2000 sempre. Sempre dificulto tudo, deve ser por isso que nada dura Caçador de persona e ainda nem achei a minha jão Survendo subgêneros da ruptura Pra ver que não tinha sentido no meu ponto de visão E falta punch pra esses caras absorver quem é Viver uma vida como um rei não basta ter só fé No fundo do poço me vi como um saco de merda Devoco uma pedra Meu carro meu diabo fazendo negócio de tudo que assume moeda Minha adicção andava falha Eu vivo me quebrando pra não ter que arremessar A toalha, tanto de responsa que peguei Pra minha vivência não dá peso da colheita desses vai canalha Intolerância tá no sangue, eu boto tudo pra fora Que eu me cansei de ser marionete De quem só me explora Se é pra construir um império, se é no pé De quem te tirou da zona hostil, que eu logo chuto Sua glória, o sono que anda afetado É só o reflexo de um cérebro complexo Que percebo que nunca foi o meu Você fez questão de segurar sua ideologia Pega tudo, eu sei que qualquer dia Cai por terra no seu próprio breu Vozes da minha alma não aguentam ser caladas Por isso que na calada é Que eu me sinto confortável para não ter Interagir com a insegurança de um padrão condicionado No qual nada do que eu faço é aceitável Foda-se vocês e seus padrões, suas falsas ilusões Seus contos mirabolantes que não sobrevivem por muitos verões Caralho, Zeus tá fazendo expurgo, tudo isso é pela Bel Por vários dias num tumulto insano Já fui surtado, era essa forma de botar pra fora Hoje sou adulto, então minha mente vive uma reforma Desde moleque apaixonado e vomitar na norma Por isso rap é minha válvula pra tá na esporna Pra fora e ver livre quando a noite chega, a alma chora e me leva embora. Vai entender o que se passa na mente de quem não tem controle É difícil de achar, é difícil curar Quem nasceu o impossível é um hospício pra lá de ser lei Eu errei, não foi pouco e assumo Tomara que logo eu caia na real Já tá ficando chato pular no buraco Sabendo que o impacto vem no final Poeta é tipo um cientista da NASA Palavras são parábolas, salve pro Fábio Braza. A válvula de escape do foguete é esfumaçar. Análogas amargas são metáforas da massa. A calma que sustenta tá escassa. Com os traumas do passado, me vi cercado de casca. A pizza que nós comemos é distração, só vem de Pasca. Quem salva é o certezão, tipo a Duda. Ou tipo eu, que fabrico vida do pátio. Já não dou hip hop pra essa tropa de larápio. A semelhança mera entre um poeta e um matemático. É que todos eles giram em prol de reserva. De guerra de um passado que atina. Já perdi as contas do quanto bati com os cornos na quina. Tem recanto no quintal, vou instalar uma piscina. E se o rap não der certo, eu vendo metanfetamina. Vai entender o que se passa na mente de quem não tem controle. É difícil de achar, é difícil curar. Quem nasceu, impossível. Um hospício pra lá de semente. Eu errei, não foi pouco. E assumo, tomara que logo eu caia na real. Tô pular no buraco, sabendo que o impacto vem no final Vai entender o que se passa na mente de quem não tem controle É difícil de achar, é difícil buraco E nasceu impossível, um hospício pra lá de 100 Eu errei, não foi pouco e assumo Tomara que logo eu caia na real Já tá ficando chato, pular no buraco Sabendo que o impacto vem no final Me sinto mais limpo, me sinto mais leve Tudo que não me pertence vai embora Já valeu a pena, livre da gangrena Mãe, admiro tanto a senhora Já pisei no limbo, não pisei na neve Absorvo apenas no sonora Vida é um aconchego, preço por sossego Abrindo caminhos, alma revigora Nesse meio tempo pude perceber Barreiras e barragens, tudo é tão conectado Árvores expiram, não te atacam Como eu disse algumas vezes no passado conturbado Sinto a vontade pra segurar minha mão Já que eu sei me portar nesse meio Sem necessidade de virar camaleão Já que vem natural paguei quem freio Grato pelos fatos que tem vindo Meio que perceptivo, escancarado ao mesmo tempo Abro mão de algumas convivências, já que literalmente meu lar é um templo. Sirva como exemplo as traquejuras que é trabalho pra encarar o sofrimento. Uh, minha profundidade mora na simplicidade de fazer som de verdade, não resenha de momento. Com respeito chega onde quer Meus irmão não dá um quarteto, mas são é um bom de fé Tendo rango, amor, saúde, só me falta ché Salve baros preto velho, muito amor prazer. Hoje enquanto a massa bebe até fica lelé Vou dormir com a consciência plena em frenesi Salve as casas de batuque, um bando e candomblé Me sinto mais limpo, me sinto mais leve Já pisei no limbo, não pisei na neve Turun no oh, yeah. já imaginou E se eu me perder, tudo que estou Tô na missão como vários vivo dia a dia como se todos os dias fosse meu aniversário Prestigia a vida já que ela é só uma Cara, cê é tão foda, se olha agora é suma Cara, crie coragem, vamos lá se apruma Que depois desse plano acaba o remorso te afunda Para aqueles planos tipo purgatório E eu que sou espiritualista, chuto tão um triste velório Que a passagem ritualística é um bem provisório Depois de passar de fase, nós se vê num planetário amplo Ogun yeee, yeah. cê já imaginou? Me perder tudo que estou. Somos a ponte das próximas gerações líricas. Fomos a ponte das nossas constelações místicas. Somos a ponte das cólicas e emoções cíclicas. Fomos a ponte das tóxicas e aberrações clínicas. Tô rápido nunca que tô de quem cheira. Yeah, rápido fuja da toda trincheira. É hey. só mais o barulho e calor da lareira. Yeah, silêncio da noite de segunda-feira. Oh uh, yeah, me sinto mais limpo, me sinto mais leve. usar uma remédio de novo no toma. O importante é ser feliz Independente da circunstância Ei, é, expulgo! Cifrões à frente a liberdade energética Vem a fortuna de Bill Gates que eu acho ela patética se É pra superfície, universo em crise Rima raro, eu passo a polo. que a mana disse é. Vida linda pra quem tá no corre não pode mais parar Vitamina pra nós se manter na chacina de Bagdá oh yeah. Babilão caiu na fácil, corta simples existiu Somos a dor de cabeça pros pagãos civil. Brasileiro sobrevive em território hostil. É, minha vida oh, yeah. não é novela, mas minha mãe é uma peça. Hein? Minha peripécia é buscar meu lugar ao sol Talvez numa façanha até me esqueça dessa Mano, é que eu componho a besta e cada dia é um novo efrão. Sem direção, tanta pressão me estresse Só foco no que interessa, essa é a real intenção Não tô parada, mano, eu tenho pressa. Se cabeça e não atravessa, eu saco a de. e ri Se a versatilidade nos permite opinar Eu quero ter na vida o que é meu por direito Eu vou fazer bem feito pro corre virar Sigo correndo contra o às vezes não tem jeito, eu sei que o pensamento que me fez mudar foi o de não me contentar com a triste realidade. Meio um milhão de vidas sem mais respirar e o sistema genocida brinda com covates. Quero mais coronavac, menos salafraios. É, mandando mic, não passa pano pro otário. Só passa nessa fase os que é conceito raro. E pra não perder o costume, fora, fora, fora Bolsonaro. Vida fora, fora, linda fora. pra quem tá fora, no fora, fo fora, e não fora, pode mais, fora, parar. fora. fora bom, Tá na nossa na na na na na na na dor de cabeça na na na na na simples existiu. Somos a dor de cabeça